eu quero mostrar para vocês os oito itens mais importantes e que vocês precisam verificar antes, antes de assinar aquele termo de vistoria técnica do imóvel. Então vamos comigo para uma unidade? Eu quero falar detalhadamente e mostrar para você o que, que realmente você precisa. E aí pessoal, tudo bom? Márcio Guimarães mais uma vez aqui. Eu sou corretor de imóveis e sou especialista em ajudar as pessoas a conquistarem aí o seu tão sonhado aprovação de financiamento para comprar o seu imóvel. E eu estou gravando esse vídeo, é o segundo vídeo da série, o primeiro eu postei na semana passada falando sobre a importância que é a vistoria técnica antes de você pegar a sua chave. Eu estou aqui num plantão de vendas, eu vou para uma unidade, porque nesse segundo vídeo eu quero mostrar para você quais são os oito itens, lembra que eu falei no vídeo passado, quais são os oito itens mais importantes e que você precisa estar atento em uma vistoria técnica. Mas antes de você, de você de falar sobre esses oito itens, eu quero mostrar para você que você vai precisar levar para essa vistoria técnica, isso mesmo, você vai precisar levar para essa vistoria técnica um cabo de vassoura, né? que tenha uma ponta aqui mais ou menos de madeira, de borracha aqui, tá bom? Um cabo de vassoura leve mesmo gente, leve mesmo não fique com vergonha porque é o apartamento de vocês e vocês vão precisar, opa quase caiu aqui e vocês vão precisar utilizar e eu vou mostrar como você vai utilizar e além do cabo de vassoura você vai precisar de mais ou menos um recipiente desse aqui com água e eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer com esse material se você já gostou desse vídeo se você está gostando dessas duas séries aí, o conteúdo que eu venho postando aí na internet, já vai deixando aquele like aí no, no, no canal, senta o dedo aqui embaixo para ajudar o nosso vídeo e o canal Acrescendo a crescer na comunidade e se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não, não assistiu o vídeo anterior, eu vou estar tá postando aqui em cima um tagzinho para que você possa ver o primeiro vídeo, onde eu explico quais são essas, é, a importância de você e como funciona essa vistoria técnica e também, claro, não deixa de se inscrever aqui no canal, clica aqui embaixo em se inscrever no canal e acione o sininho para quando eu postar vídeos assim como esse, você possa receber. Então, então, vamos lá, vamos lá para essa unidade, eu quero mostrar cada detalhe para você, tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na sua vida, porque é o imóvel do seu sonho que você está comprando, vamos lá? primeira coisa que você precisa saber, numa vistoria técnica, que você precisa consultar para você não ter problemas futuros com a tua construtora, é a pintura, a primeira coisa que as pessoas veem é a pintura e das paredes e dos tetos tá mas não é só você verificar a pintura eu vou te mostrar um truque muito legal para você verificar a qualidade da pintura do teu imóvel tá como você pode olhar aqui eu vou não dá para inverter a câmera aqui mais filmagem mas eu vou tentar colocar aqui ó. quando você olha a pintura dessa forma na parte de dia né com as luzes acesas é dificilmente você vai ver alguma diferença na pintura do seu imóvel, tá? O que, que você precisa fazer? Se eu for aqui, por exemplo, para um lugar mais mais mais fechado aqui, por exemplo, aqui ó, vou entrar no lugar aqui para você ter mais ou menos uma ideia, Sim. tá? Com pouca iluminosidade, tá bom? Eu vou pedir para que você, se você tiver um lugar fechado pra você fechar a luz, ficar no escuro aqui, ó, é melhor ainda. Porque no claro não tem como você, como você verificar. O que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar, ligar a lanterna do teu celular, tá bom? Ó, como eu tô ligando aqui. Fecha a porta, se você puder fechar a janela. E você vai fazer o quê, ó? Você vai olhar a, a pintura de uma forma diferente. Ou seja, aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês darem uma olhada nesta visão aqui, ó, que a gente começa a ver algumas... É, irregularidades na parede eu não sei se vocês conseguem verificar aí mas quando você olhar a tua pintura a tua parede o seu teto desta forma com o seu celular você vê defeitos aonde você não sei se vai estar dando para vocês verificar nem mas aqui eu já estou verificando alguns defeitos nas paredes né que provavelmente não vai estar aparecendo aí no vídeo para vocês mas vocês vão verificar que vocês vão ter um um olhar um pouco diferente da pintura, então feche a janela se você puder quanto menor iluminação tiver fecha a porta vocês vão ver que vai ter uma diferença só para você ter uma ideia aqui ó eu tenho uma uma diferença tá muito claro aqui ó mas é bem que eu estou pondo o dedo aqui ó eu tenho uma diferença na pintura né e eu consigo ver e pedir na verdade para que a construtora faça o reparo tá bom se você tiver numa numa situação com claridade né dessa forma com claridade é, você automaticamente não vai conseguir ver os defeitos que, que a parede tem e aí realmente quando você tiver é, entregando é, é, com a chave em mãos e você realmente identificar essas essas informações como são vistos os aparentes, você não vai conseguir pedir para que a construtora faça a pintura novamente. Então é importante que você tire toda a iluminação do local, e acenda a luz do seu celular e olhe realmente cada pintura, porque você vai identificar identificar na parede algumas irregularidades, se houver, tá bom? Qual que é o segundo item? Bom, o segundo item está na parede, que são o quê? São justamente essa, a gente chama de espelhos, tá? eu preciso você precisa verificar se esses espelhos aqui eles estão retos certinho né paralelos aqui com a com a quina da parede tá bom se eles estão em perfeitas condições né se ele está realmente funcionando ou seja é, você só vai verificar com a questão do, do quando tiver a luz né aí entra a questão que eu também falei lá no, segundo, no primeiro vídeo, que é os, os vícios ocultos. Ou seja, geralmente quando você vai fazer uma vistoria no imóvel, não tem luz, né? Então, se a tomada está funcionando, se aquelas tomadas ali embaixo ali vão estar funcionando, você só vai verificar entrando no apartamento e aí é vice oculto, a construtora vai te dar garantia. Mas se ela estiver quebrada, se ela estiver mal colocada, se ela estiver com algum risco, alguma coisa, é preciso que você verifique. Então o primeiro, revisando, são as são as, a pintura da parede e do teto, e o segundo são as tomadas, os espelhos das tomadas, tanto de luz quanto para você ligar, tá bom? Então, partindo para o terceiro item que você precisa verificar, é um item importantíssimo, eu vou abrir aqui para vocês, que é o quê? É o quadro de luz, tá bom? O quadro de luz. Geralmente, o quadro de luz, ele vai estar... No, geralmente na parte é, é, da, da área de serviço ou na cozinha, né? E você precisa verificar o quadro elétrico, que a gente chama quadro de luz, se ele está exatamente como. Se ele está todo demarcado, se ele está lacrado, por exemplo, ele tem que ter um lacre é, mais ou menos parecido com esse daqui, lacrando que a informação... É, deixa eu aumentar aqui para você ver aqui, ó que ele não tenha, não tá, não tá mexido, aberto, tá? Isso aqui é importante você verificar no teu quadro de luz, é o lacre... Porque isso aqui é a garantia da parte elétrica do teu apartamento, tá bom? E o que, como vocês podem ver aqui, ó, todas as informações deste imóvel, claro que você vai estar tá em um imóvel, pode não ter um quadro de luz desse tamanho, vai ser um quadro menor, não se preocupe com isso. A, a, o que você precisa realmente conferir é se ele está lacrado, se ele está lacrado e se tem todos os ou seja, todas as... as as, os setores da sua casa, como pode ser por, o quarto, é, cozinha, banheiro, área de serviço, suíte, todos eles têm que estar exatamente é, descritos aqui no quadro de luz e geralmente a empresa também coloca aqui ó, uma planilha onde tem todas as informações, por exemplo, do 13, do 20, qual que é a posição. Isso aqui é importantíssimo você conferir, tá? é o terceiro, é o terceiro item, é, na nossa no nosso item aí de de verificação na entrega técnica que você precisa então primeiro parede revisando segundo são os espelhos terceiro é o quadro de, de energia quadro de luz não sei como você chama aí na sua cidade o quarto item que eu quero que você verifique para aí na tua no, no teu imóvel quando você tiver fazendo a vistoria é o que eu preciso que você verifique a questão dos vidros Tá? dos vidros e também da esquadria. Ou seja, como eu falei, são vários imóveis, cada um tem uma qualidade, cada um tem uma, uma, uma, uma, uma forma de entrega. Né? Você provavelmente recebeu um documento com a qualidade, os itens, o que tem o seu imóvel, tá? É importante que você leve isso com você e você verifique realmente a questão das esquadrias. Ou seja, a primeira coisa que você precisa verificar na esquadria, essa daqui é uma esquadria bem grande, é o seguinte: se ela está fechando certinho, ou seja, sabe esse, esse, essa, essa informação aqui, ó, quando você fecha para ver se ela está aberta ou não? Então lá na sua janela do quarto, aqui eu tô falando da sala, né? Tô abrindo e fechando, mas a gente vai dar um pulo aqui no quarto para você dar uma olhada. O que, que você precisa verificar nas esquadrinhas e nas janelas? Você precisa verificar, vou entrar aqui de novo nesse, nesse quarto que a gente acabou de entrar, para mostrar para você, é exatamente... Isso que eu falei para vocês aqui, ó. Se ele tá abrindo e fechando certinho, se ele está justamente certinho e alinhado aqui, né? Como vocês podem ver, ou seja, na parte de cima, deixa eu mostrar aqui para vocês, subindo, subindo. Ó, se aqui em cima tá tudo certinho, se não tem nenhum buraco, nenhum vão. Sabe quando você fecha a a janela, né? Quando você abre a janela e quando você fecha, ele fica assim, ó, uma parte fica fechada e a outra fica aberta, isso quer dizer que tá fora de esquadro. Então ela precisa estar tá como? Ela precisa realmente estar tá fechada certinha, tá? Um outro detalhe que você precisa verificar aqui na, na janela é isso aqui, ó. Geralmente nos cantos da janela. É, nesse, nesse, nesse produto aqui você não tem, mas em outros produtos você vai ver que é parede mesmo, tá? Não tem esse acabamento aqui. Então, na parede você precisa verificar se realmente está retinho, né? Com o esquadro certinho aqui para ver se está fechando realmente a janela. Por quê? Por que isso? Com o tempo, se essa janela não estiver fechando, tá? O que, que vai acontecer? Deixa eu voltar aqui para o nosso enquadramento aqui ó o que, que vai acontecer vai acontecer que vai entrar água na tua janela entrando água não sei se vocês já repararam em algumas casas que acontece o quê? Quando entra água, fica escorrendo água por aqui, isso aqui fica tudo úmido. Isso aqui vai trazendo problema e vai entrando para dentro da sua parede de umidade e você, muito, em um futuro muito próximo, vai ter que quebrar, abrir, chamar pedreiro e gastar dinheiro. Então, na vistoria, já que você está comprando o imóvel de uma incorporadora, é preciso que você... Confira justamente a questão dos riscos nos vidros, se está quebrado ou não e se as janelas estão fechando corretamente, tá bom? Esse é o quarto item que eu quero mostrar para você nessa vistoria e eu preciso que você verifique, anota aí, não perca aí a linha não. Então vamos para o quinto item também muito importante pra você vamos lá quinto item eu quero mostrar pra você é justamente sobre as portas aproveitando que a gente está nas janelas vamos pegar aqui as portas o que, que você precisa verificar em uma porta você precisa verificar na porta a primeira coisa se ela está aqui ó se ela está pintada certinha o acabamento dela. Aqui, ó, você tá certinho aqui em cima. Um outro detalhe importante, eu vou ver se eu consigo subir. Opa, desculpa, se eu consigo subir aqui para você para mostrar, você vai você vai conseguir verificar em cima. Se a parte de cima dela ó, está também pintada, tá bom? Está pintada. E outro detalhe que você vai precisar verificar é se na a parte de baixo da porta também está Pintado. Aí para isso você vai precisar colocar ali, tirar uma foto do seu, com o seu celular ou um espelhinho, é importante vocês colocarem, anota aí que eu coloquei lá cabo de vassoura, trena e, e, e balde, mas traga também um espelhinho para você verificar a pintura. Por que isso? Bom, porque eu já vou te dizer, quando você fecha uma porta aqui, ó, você vai precisar verificar se o alinhamento dela está inteira, tá? Desde o início até lá embaixo aqui, ó, até lá embaixo se tá o mesmo o mesmo da mesma forma e também para lá se tá igual, tá? Por quê? Por quê? Por quê isso? Porque se você abrir uma porta, a porta tem que funcionar da seguinte forma se você abre ela, aqui, ó, ó ela tem que ficar parada aonde você deixou, tá bom? Ela não pode fazer o quê? Ela não pode você abrir e ela Opa, voltar e fechar sozinha, né? Que a gente chama aí do fantasma da porta, vamos dizer assim, isso é terrível, tá? Ou ela também não pode abrir sozinha, tá? Ela tem que justamente, ó, se eu deixar ela parada aqui, ó, ela tem que ficar exatamente ali onde eu deixei, ó, se eu mudar. Por quê? Isso quer dizer que a porta tem um quadro, um quadro dela ali, onde foi colocado ali em cima, né? a parede na obra... Foi feito certinho, não está desnivelado, tá? Opa, deixa eu mudar aqui, não está desnivelado, tá? Porque quando está desnivelado, acontece justamente isso e você vai ter um trabalhão de mexer com a porta. Ela vai ficar mexendo, então ela está torta e não vai conseguir fechar. Quando eu falei também sobre o fechamento dela, se ela tiver aqui aberta né, um pouquinho, ou ela não conseguir fechar, ó, deixa eu partir aqui para o outro lado para você perceber. Aqui, ó, vamos aqui, ó. Se eu, se eu fechei ela e ela estiver aqui é, um pouco aberta, ela estiver torta, ela não vai fechar. Ela vai ficar assim, né, aberta aqui. Ó. Isso é ruim porque ela vai ter o desnivelamento. Tá? Isso geralmente acontece, lembra que eu comentei com você sobre a pintura? Quando não tem pintura em cima da porta ou embaixo, geralmente acaba pegando umidade, a porta começa a inchar e daí você vai ter problema justamente na hora de fechar a porta futuramente no seu imóvel. E aí, meu filho, para isso, para você arrumar isso, você vai ter que quebrar todo praticamente o batente para poder fazer de outro. Eu não sou um engenheiro, eu não sou um arquiteto, eu sou apenas um corretor de imóveis, mas tem muita informação que a gente aprende na prática junto com as pessoas e fazendo as vistorias tendo acesso a todas as pessoas, tá bom? Então, também, além de verificar a questão do alinhamento da porta, você precisa verificar a questão das ferragens, se elas realmente estão funcionando certinho. Ou seja, vou fechar a porta normalmente, ó. Ó, não tem nenhum problema. Você não pode ficar fazendo isso, levantando para poder fechar, tá bom? Então, esse aí é o quinto item, né? Nós falamos sobre a parede, sobre os espelhos, né? Sobre o quadro de luz, sobre as janelas, sobre as portas. Então, antes de falar sobre o sexto item, sexto item. Um é, que é importante também aqui, eu quero fazer um convite para você, porque como você sabe, é, eu tenho aí um canal com muito conteúdo na internet ajudando você a comprar o seu imóvel, com muitas informações legais, falo sobre o mercado imobiliário, sobre os juros. Então entra aí no meu canal, veja o vídeo que você precisa. E eu decidi já há algum tempo, além de ajudar as pessoas para conquistarem aí os seus sonhos né, que é comprar o um imóvel, eu decidi também ajudar as pessoas no início para que tudo isso possa acontecer no planejamento e as pessoas que precisam comprar imóvel, precisam primeiro limpar o nome, elas precisam primeiro ter uma pontuação de score legal, elas precisam ter uma renda melhor para poder comprar o um imóvel do sonho delas, então é justamente aproveitando essa oportunidade, você que precisa comprar imóvel, eu vou te fazer um convite, eu vou deixar um link aqui embaixo para você participar do meu grupo é um grupo que eu tô criando eu já falei isso no primeiro no primeiro no primeiro vídeo para justamente ajudar as pessoas com algumas dicas e informações né, sobre sobre como elas podem aumentar e melhorar aí a sua renda como podem limpar o nome e é muito legal que você participe se você realmente precisa dessa ajuda tá bom vamos lá então partir para o sexto item esse sexto item também é um item muito importante e por isso é, eu, eu, eu pedi para que vocês trouxessem, lembra lá que eu falei para vocês trazerem aqui, ah, eu deixei aqui escondidinho aqui, ó, o cabo de vassoura? Bom, vamos lá. Por que eu pedi para vocês trazerem o cabo de vassoura? Quando você compra um imóvel, geralmente alguns deles vem assim, ó, tá? Vem com o um piso, é, vou mostrar aqui para você aqui, ó, deixa eu subir aqui o meu, a minha, ó, o piso ele vem desempenado, por quê? Alguns modelos de é, algumas, é, vamos dizer assim, proposta das incorporadoras, das construtoras, é que você coloque o piso em alguma parte do apartamento, tá? Em outras vem cerâmica, em outras vem, é, vem azulejo, outras vão vir é, pô, um monte de coisa. Quando você tiver um piso de cerâmica, por que, que você vai precisar desse cabo de vassoura? Eu vou precisar que você verifique o quê? Ó, se bater aqui ó no piso aqui ó ó eu vou precisar verificar se o barulho da cerâmica é o mesmo em todo o apartamento tá porque existem aqui é muitas incorporadoras que fazem com pressa e não colocam por exemplo aqui ó vamos dizer aqui, que tem aqui não tenha aquele cimento para prender o piso e quando você bater aqui ele vai ficar oco, que não é o caso aqui. Então, todo apartamento onde você tem piso, eu vou precisar que você faça essa consulta. E também na parede, né? Ó, você tá vendo que o barulho, ele é uniforme em toda a parede. Guimarães, eu vou ter que bater isso em azulejo, azulejo? Sim, se você quiser conferir o seu apartamento e não ter problema de quando se tiver oco, você pisar e quebrar e depois você tem que pagar um pedreiro para poder tirar o piso e colocar de novo e muitas vezes você não encontra você não encontra o, o o piso certo, daí você fica com aquele piso depois de alguns anos lá diferente é preciso que você verifique Cada azulejo e cada piso, principalmente na área onde você vai ficar andando. Então você precisa sim bater para que você possa conseguir é, é, identificar aí, identificar aí onde está o defeito no seu piso. Tá bom? Então, ó, partindo então para o sétimo item que eu preciso que você que você verifique aí na sua vistoria técnica, você vai precisar do balde, também eu deixei aqui escondidinho aqui para a gente poder falar. O que, que você vai fazer com esse balde aqui? Primeira coisa que você vai fazer é encher ele de água, tá bom? A gente vai encher esse balde de água e o que, que você vai fazer com ele? Deixa Todos os imóveis que você compra não tem luz, né? É óbvio, você vai ligar depois que você entrar, mas água é normal você ter. Ó, Vou encher aqui o baldezinho de água, tá vendo? Vou encher aqui meu baldezinho de água, enquanto ele enche aqui, o que, que você vai fazer com essa água? Primeira coisa que você vai fazer é ir nos lugares onde tem ralo, tá? Geralmente, onde tem ralo, principalmente o banheiro, né? Sabe lá, o banheiro quando você, o box que você tá tomando banho, certinho. Vamos entrar aqui na numa suíte aqui da desse apartamento que eu quero mostrar para você. Se você jogar essa água e esse e essa água não tiver o caimento certo, tá? Deixa, deixa eu entrar aqui. Opa, se não tiver vai ficar um pouco escuro, pessoal, porque como eu falei, o imóvel não tem luz, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui para você ver, ó. Aqui eu tenho um, um, uma, o ralo né, do box. Então, o que, que você vai fazer? Você vai jogar a água em todo lugar aqui, como eu estou jogando aqui. Tá? Isso você vai precisar verificar. Ó. Escutou? Isso, o caimento da água, tá? o caimento da água é importante nos lugares onde tem ralo. Tá? Não vai poder ter água, você vai ter que verificar em poçada no, no lugar onde tem ralo. Então, geralmente, onde você vai verificar isso? Você vai verificar isso no, no banheiro, nos banheiros, você vai verificar isso na área de serviço, né? você vai verificar isso também na, na se você tiver em um apartamento onde você tem uma sacada, olha aqui, ó, vou mostrar para você aqui a sacada, ó. a sacada tem dois ralos, ó. vou mostrar aqui para você, ó. ó um ralo ali, e outro ralo aqui. Então, é preciso você jogar aqui, por quê? Você já imaginou você morando no imóvel, onde, você, onde cai chuva, onde você vai precisar lavar, ou no próprio box, você toma banho e aquela água corre para o outro lado? Aquilo ali, ele pode estar entrando na parede, ou seja, você vai, vai ter que verificar também ali é, os rejuntes certinho para ver se está tudo bonitinho, porque entrando água para aquela região, você vai ter problema de filtração na sua parede e também no teto e na parede do vizinho. Você já imaginou comprar um imóvel e você ter problema de infiltração no seu imóvel futuro? Ou seja, isso tudo é responsabilidade do incorporador, da construtora, na verdade. Não é do incorporador, da construtora. Tá? Eu fiz alguns vídeos aí falando sobre o que é um incorporador, o que é uma construtora. Às vezes é a mesma, a mesma figura, mas só para separar aqui as coisas, é, isso é responsabilidade da construtora. Da incorporadora também, né, que está te vendendo o imóvel, mas ele precisa resolver isso isso então você precisa levar o balde jogar água para que você não tenha problema com infiltração e com ralo tá bom bom o oitavo item e último item que eu quero passar pra você é o que você vai precisar vamos vamos lá de novo vamos lá quero mostrar pra você você vai precisar também verificar esse oitavo item importantíssimo o funcionamento né, dos dos metais, né? Então se eu entrei aqui no banheiro, por exemplo, desse imóvel aqui, o que que eu vou querer? O que que eu vou, vou ter que verificar? Ó? Eu vou verificar se está funcionando certinho, né? Tá vendo aqui? Ó, deixa deixa eu voltar aqui, ó, ó se está funcionando, se vai sim para um lado, se vai para o outro, né? Isso, como eu falei, é diferente de cada imóvel, você vai ter que verificar exatamente se está quebrado, se ele está rachado, se está trincado, se está torto, né? Se tiver sim quebrado, você não consegue colocar. Isso você vai verificar, vai ter que verificar no seu imóvel também. São os, os metais, tá? De todo, se ela é lá na, área, na área de serviço tem uma pia, verifica se está tudo certinho, se na cozinha tem lá o, o, o, a pia também e tem lá o, o metal, verifica também se está entregue, se eles prometeram entregar. Isso são informações importantes que você precisa conferir na sua vistoria técnica. Esses são os oito itens que eu queria passar para você. E aproveitando, se você está nesse vídeo até aqui, é um vídeo longo, mas é um vídeo com muita informação para você, a gente já tá passando aí já mais de, quase passamos de 15 minutos no vídeo. Se você tá aqui, você é uma pessoa especial, você é uma pessoa interessada, você é uma pessoa que realmente merece os parabéns. E por você ser uma pessoa especial, eu quero que você clique aqui em, em gostei do vídeo, dá um like aí, escreva aqui embaixo pra mim. Eu sou especial. Eu vou saber que você está assistindo o vídeo até aqui. E por você ser uma pessoa especial, eu vou te dar mais três importantes itens bônus. Eu falei que ia dar 8, eu vou dar mais 3. Eu vou dar 11 itens para vocês para que vocês possam conferir cara, esses três são muito importantes também. Lembrei aqui agora, então eu vou dar de presente somente para você. As pessoas que vão estar assistindo esse vídeo vão estar vendo lá as pessoas escrevendo. Eu sou especial, não vão estar entendendo nada, né? Mas para você eu quero te presentear. Então vamos lá, porque esses itens são realmente importantes. Existem é, na vistoria técnica, muitas, muitos imóveis onde você escolhe colocar alguns itens opcionais no seu apartamento, né? Como, por exemplo, uma banheira, pode ser, pode ser um sistema de ar-condicionado, né? Como vocês podem ver aqui em cima, este imóvel ele tem um sistema de ar-condicionado, eu posso pedir para colocar... Dessa parte de refrigeração e você também pode conseguir, pode querer colocar um kit churrasqueira. Você pode colocar lá um kit churrasqueira na sua, no seu imóvel. Você pode colocar vários itens. Então, se você selecionou e pediu para a construtora, você precisa conferir tudo certinho nesses itens opcionais. Esse aí é o nono item que eu quero dar para você. E o décimo item, ah, esse é importante muitas pessoas nem sequer, às vezes, passam pela cabeça. Sabe quando você compra um imóvel, a construtora fala que ele tem... 50 metros quadrados, que ele tem 80 metros quadrados, 150 metros quadrados, 30, não importa o quantos metros quadrados ela diz, né? E a planta você provavelmente recebeu quando você estava comprando. Então o que, que você vai precisar verificar? A planta do seu imóvel, se ela exatamente está como você comprou, se não tem nenhuma área menor, se não tem nenhuma área ma maior, você vai precisar medir todas as informações, mas Guimarães, eu não sei ver a minha questão do metro quadrado, não tem problema, peça ajuda aí para alguém, olhe na internet, tem muitas formas como você pode fazer isso, mas o que eu quero não é que você verifique a questão do metro quadrado do seu apartamento, eu quero que você verifique o posicionamento da planta conforme você comprou, por exemplo, eu uma vez comprei um imóvel, a pessoa me vendeu um imóvel com 3 quartos e na verdade ela me entregou com uma sala estendida. Então a planta estava diferente e eu pedi para que ela realmente pudesse fazer como realmente eu tinha comprado. Então o, o décimo item aí que eu quero passar para você rapidinho é a questão da planta: confira a planta do seu imóvel. E o último item também, bem rapidinho, que é o terceiro item aí da, da, da, da, do extra que eu estou dando para você, é o seguinte, confira as suas vagas ou a sua vaga de garagem e se tem depósito, confira o depósito do seu apartamento. Por quê? Geralmente a vaga de garagem ela é importante porque se você comprou uma, uma vaga ou se não tem vaga, ou se essa vaga está numa posição errada, como foi te mostrado na venda, você precisa, neste momento, avisar a tua construtora para que ela possa realmente consertar antes de fazer todas as entregas. Depois que entregou para todo mundo e todo mundo assinou o termo, aí não tem mais o que você fazer, tá bom? Gente, esses são aí os oito e os mais três que eu dei de brinde para você, os 11 itens importantes que você precisa conferir numa vistoria técnica, espero que você Tenha gostado desse vídeo. O vídeo ficou um pouco grande, mas é um vídeo muito importante para você, para que você não tenha problemas futuros com o seu apartamento. Aí sim, depois de tudo ok, se tudo estiver ok, eu preciso que você assine lá aquele termo de vistoria que, vai, que, que, que o rapaz vai estar te acompanhando, a menina vai estar te acompanhando, para que possa ser agendado a entrega das chaves e a posse para apartamento. Tá bom? Gostou do vídeo? Não esquece, não, dá aquele like, ajuda aí o canal a crescer, clique em se inscrever no canal, aciona o sininho para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, ok? Eu vou ficando por aqui, aqui eu sou o Márcio Guimarães, te vejo nos próximos vídeos, um abraço, até mais, tchau, tchau!